Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Paulo Lopes Quero saudar você com a paz do Senhor Jesus Quero dizer a você que nós estamos preparando um material de excelência Para você, obreiro, para você, pastor, para você, pastora, missionária E você que é estudioso da palavra de Deus Muitas vezes você tem uma oportunidade na igreja e fica meio embaraçado sem saber o que vai falar. Ou então você que é pregador, né? Muitas vezes é chamado para ir pregar numa igreja e não volta mais na igreja porque você não está sendo reconvidado para pregar a palavra de Deus. Você sabia que tem palavras que você prega que afugenta as ovelhas da igreja? Você não sabia disso? A hinos que você canta que em vez de chamar pessoas para dentro da igreja, afungenta pessoas de dentro da igreja. Você não sabia disso? Ah, pois você vai ficar sabendo tudo em Palavra Revelada. Nós estamos agora preparando o primeiro trabalho dessa série da Palavra Revelada, que é o e-book com cinco parágrafos, cinco questões é, a respeito... De interpretação da palavra de Deus. Como você entendeu o que você lê? Cinco regras, cinco técnicas para você aprender a inspiração, para você buscar aquilo que a palavra de Deus quer dizer. Você vai receber esse e-book inteiramente grátis. Você sabe que tudo na internet é pago. Então, nós estamos tendo uma dificuldade grande por conta disso. Mas, você vai receber inteiramente grátis esse trabalho. Só basta então você mandar para mim o seu e-mail. O nosso canal está no Facebook PR Paulo Lopes, teopalavra.org na busca do Google, né? Ou você vai nos encontrar no blogspot.com te palavra org tudo junto, você também vai nos encontrar ali. Quer dizer, nós estamos em quase todas as redes sociais, no LinkedIn, nós estamos no Twitter, nós estamos no Facebook, nós estamos no blog, no Blogspot, e você pode nos encontrar nesses canais. Então você manda um e-mail para lopes.pe10 arroba iahru.com.br coloque direitinho lopes.pr10@iahru.com.br e, e você vai receber o e-book inteiramente grátis tá certo no seu e-mail então não perca tempo nós estamos preparando aí um material especial para você e eu quero contar com a tua amizade. Tudo isso é grátis. É uma benção de Deus para a sua vida. Eu gostaria muito que você compartilhasse um comentário ali no Facebook, né? Prpaulolopes é tanta coisa que a gente se embaraça, mas eu estou esperando você e o seu comentário. Eu deixo a paz do Senhor a todos, dizendo, não perca cinco técnicas para compreender a palavra de Deus. Isso vai no e-book, porque não, uma aula no Youtube custaria muito caro para a gente colocar 45 minutos em uma aula. Então você vai ter no e-book certo os comentários e as cinco técnicas num e-book que vai de graça para seu e-mail. Eu deixo a paz do Senhor, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.